de assumir a máquina pública. Você pegou os Correios, só para citar um exemplo, colocou lá o general Floriano. O Correio estava dando um bi de prejuízo. Deu um bi e meio de lucro. É suficiente? Não. Porque os Correios têm que investir dois bi e novecentos por ano para tentar ser competitivo. Porque hoje, nos Correios, você tem hoje a parte de encomendas e a parte de serviço postal, carta que você entrega. né? A, o, os Correios estão perdendo em torno de 20% ao ano. Encomendas Para Amazon, para Magazine Luiza pra... Então precisa mudar a máquina Ali para ficar competitivo O que é que vai acontecer daqui a pouco? Os Correios vai zerar Não vai ter mais recurso em encomenda E vai ter que bancar para entregar a carta Aí o governo o que é que fez? Vamos privatizar O governo privatizando A gente vai melhorar a eficiência Vai ter mais dinheiro e a gente continua entregando carta Porque o cara vai pegar o filé e vai pegar o osso O comprador e as pessoas não entendem, antigamente não, o governo, o, os Correios é do Brasil, tem que ficar, não é isso gente, os Correios não vai conseguir competir com, com essas empresas que estão chegando, uma empresa que entrega hoje mercadoria, sei lá, em 24 horas, 48 ou 12, é. É eficiência, você tem que fazer o, o, o negócio andar, você vê DHL por exemplo, pegou lá, que era da Alemanha, hoje virou empresa mundial, os Correios tem como virar a maior empresa da América Latina aqui de serviços postais, quem conseguiu fazer isso? Bolsonaro. Nunca iriam fazer isso, porque ah, são 100 mil funcionários, vamos brigar. Sempre existia aquele negócio para não vamos pegar é, briga com o servidor. E era assim os governos. E o cara que faz isso, ele mexe muito em, em formigueiro, entendeu? E o presidente vai lá, ele vai, vai mexendo e vai tocando fogo. Então, assim, a revolta vai aumentando. Aí você, essas pessoas têm relação com jornalista, têm relação ali e acolá, e é pancada o tempo todo. Ele conseguiria governar sem pancadaria, mas ele não quer. É por isso que, até voltando, você falou: é melhor a gente ter um presidente que é o que ele é, que é verdadeiro, com erros e defeitos, ou ter um cara fake lá? É, eu, eu tenho uma analogia que é: se a gente tem. Uh, é que na minha visão, desculpa se for um pouco não, fala. agressivo, mas na minha visão a gente tem um Estado que para mim é um cativeiro, tá ligado? A gente está é preso aqui no Brasil, eu sinto assim. E eu, eu quero ter o, o, o coronel, o, coronel o, o diretor do cativeiro, eu prefiro que seja um cara muito burro. Porque eu prefiro um cara burro me, me oprimindo do que um cara muito safo.